Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado aí por sua presença aí, por dar preferência ao canal. Nesse vídeo aqui, de forma muito rápida, eu vou explicar a você como você tirar o ruído daquele vídeo que você quer fazer a edição. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês e vou depois, em seguida, mostrar como que eu vou tirar esse ruído usando o Audacity, que é um programa gratuito, tá bom? Vamos lá. Prestem atenção no ruído que tá dando nesse vídeo. É. Vocês observam que.. Você pode observar, pessoal, que bem nesse trecho aqui, ó, que eu vou demarcar aqui, ó, tem ruído, tá bom? Nesse, em todos os espaços aqui, você é nítido de você ver o ruído. Observem. Muito bem. Então, o que que vai fazer? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou renderizar só esse espaço aqui como áudio e eu já fiz isso, tá? Eu já fiz e vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. O, o áudio está aqui, pessoal. Ó, esse aqui, ó. Áudio para edição e tirar ruído. Então nós vamos agora aqui no Audacity, que é esse programinha aqui, ó. Tá? Vou abrir ele. A gente tem que saber onde que foi salvo, né? No meu caso foi salvo em documentos, como vocês estão vendo aqui, ó. tá é em documentos. O Audacity já foi aberto. Nós vamos aqui no canto esquerdo do Audacity, onde está escrito arquivo, importar, áudio. Vamos lá na pasta onde que tá em documentos. Já está aqui, ó, documento. Mas se tivesse em outro lugar é só você procurar. O meu áudio é esse aqui como eu mostrei para vocês. Áudio para edição e retirada de, de ruído. A gente abre ele. Aqui nitidamente a gente vai ver como que tem ruído, ó. Isso aqui era para estar tá só uma linha. Então vamos fazer um teste aqui pra gente ver. Como que ele tá. Agora... Vamos ver o vídeo, o áudio todo. Vocês ó. Ó. Né? Cê... estão observando? Muito ruído. Então o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos demarcar es... um pequeno espaço aqui onde está o ruído. Vamos a vir aqui em Efeitos aqui em cima, cá embaixo a gente vem em redução de ruídos e vai abrir essa tela aqui para você, aqui você não precisa mexer, você só vai clicar em obter perfil de ruído, com ele demarcado aqui pessoal, nós vamos aqui em selec é, selecionar, região, do início até o fim, você observa que ele demarcou tudo, ficou tudo branquinho. Agora, se nós vamos novamente lá em efeitos, redução de ruídos e vai estar tá nessa marcação aqui. Vocês vão fazer esse processo aqui, vocês não precisam mexer, tá? Mas aqui você pode mexer aqui, por exemplo, botar em 10, né? Quanto mais você aumentar esse número aqui de sensibilidade, mais ele vai, é, ele vai ficar sensível, ou seja, vai tirar mais ruído, tá? E aqui em cima também você pode diminuir ou aumentar, tá bom? Eu vou deixar em 20 e vou deixar em 10 aqui e suavização eu vou deixar em 4. E vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão ver que ele vai, se por acaso não ficar 100%, você repete a operação ou repete diminuindo essa quantidade aqui, tá bom? Pronto, diminuiu. Observe que ele ficou aqui, ó, bem menos ruído ou quase ruído nenhum. Vamos testar agora? Não ficou com ruído nenhum, ó, tá vendo? Vamos ver vamos ouvir agora o áudio original. Vamos lá. Tchau. Certo. Vocês observam? Perceberam, pessoal? Perceberam? Sem ruído nem um. Tirou tudo. Ó. Maravilha, né? Gratuitamente, porque esse programa aqui, pessoal, ele é grátis, tá? É o Audacity, é só você baixar ele, se alguém precisar do link aí eu vou deix posso deixar na descrição, que eu não costumo deixar link de, de, de programas que eu uso, mas é só pedir que eu deixo aí, tá bom? A princípio eu não vou deixar, pode procurar no Google, é gratuito, é só digitar no Google Audacity, vai abrir a página oficial e vocês vão lá embaixo, tá bom? Para você que assistiu, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like e qualquer dúvida, pessoal, deixa no comentário. Esse programa aqui, ele é praticamente profissional, ele tem muita coisa boa aqui, você pode mudar de voz, enfim, tem várias opções para você utilizar esse programa, que é, repito, gratuito, tá bom? Para você que assistiu, muito obrigado, um abraço, fica com Deus, até a próxima.